Olá, meu nome é Tzay. Eu Amarildo da Pamangalonga. A pergunta marca estrutura social, Kai. É, quais são as funções do líderes das aldeias e do cacique geral que representa todo o povo gavião? Eu vou falar sobre Para nós, também manga, e tete de liderança local e anga Maka na quem é né? Cui é e, e mape maqui magena a maldeia catatane a tamai pera bacate caipa tacane mana e mapa magena Nanya Epi pi geral na tacane man manga te de político e caixacane aparei para calamana nani etima papel mena de aparei para bacatecala tatané de comunidade e para calamana tatané mãe na liderança e anguena aparei cainania manca bo eve manga ave manda Ten um para manga eve aqui né é cacique local caquim é de cacique geral, cacique é comunidade é segunda pergunta: há uma relação de autonomia e complementaridade entre homens e mulheres e colém? Até cá é autonomia, tá? É até o anzer, até o iá uhum. é. é ah oito anos é me tipo na manhã na há pára o papá cai que é pé pati o oito anos zapka achar é na te p pati ve pany é ve meter na linha manga pouco aí manga i manga manga é na te manga gacaipti que já gacaiptá te manga já moya iti moya iki há vez te acaba para na manga mas zero mm -hmm. manga para ver a catar de chegue o a manga bo. Ah, oi, a uh -huh. ma, gente uh -huh. não uh -huh. A gente não sabe. não é? A não sabe. não sabe. não sabe. não não não não não alguma diferença entre trabalho masculino e femininos <messos> uma <messos> zero pega aqui tá ou uma pega aqui para bater sair o que é para manga é ana o yangena de pati não uma ana o Jamanga oyanga Gakura yanga epi amonibereta oyana te ene koi wanzeranga kapapatera a ki ta na panoizare kai pazena ke Mhm mm ara makite padza wade Wanzerampe pema ki Malakamaki adoça mala ka epi tamanga jeme mave makki ene uyangena ya o yangena apapate pare pa jamanga o tsena ke barpe ma o yangena te pi o yanga uh, para... e na temen mm gamanga -hmm. e mave makki o yanga wa de ev tsa ani jitenga e wa é, Pergunta agora. Há mulheres, mães solteiras ou viúvas que são chefes de família? Tem também, nem veio que a mãe uma família A é papai é tirar ele mana, é né coi, é cara, a né aventure, é né cá ou enga, taca a a para matou, a não me tá vindo um tamanha enanete, a não me, mais vindo um tamanha enanete, é vez, é vez que é mangene, a ambos a tu papá, tu papai é né para provar aqui. É final do programa, agora qual a estrutura, estrutura familiar mais comum nas aldeias? Do povo Gavião. Ah, e até ah, é família mais estrutura? uma família e qual família? É É É na. na. É É na. É na. na. E na minha cena aqui eu para magena é família é peremimana até para magemaita é na até para para bole na um para aí te te aqui um para bole te te aqui é né coi apanou e colei aí na é para bole eu entrei na na te apanar família te te cena aqui é né coi a aí aí na e mãe de a uma família peremimana até tá é na Paulo pat também não olha nham biterena o anaki é na quando a gente vai para ele tá de apaguei cai te te família né é na quando panou em casa nham biter Paulo para barreta é é para mim é para guba é na de ma e boleia menos cai para guba né é na é bem ca pararam